No vídeo de hoje, eu vim indicar a vocês um navegador para jogar New Club Penguin que Porque, vocês sabe, né? New Bug Penguin, deveria mudar o nome E tanto bug que esse jogo tem, e é pesado pro computador de vocês por causa dos anúncios Sim. E o bagulho todo, e o cabrunco fica louco Mas eu vou baixar pra testar aqui com vocês, eu ainda não testei Que é o Brown... Esqueci o nome, gente Gente, agora que eu vi, eu escrevi Brown Fresh, mas é Fresh Brown o nome do, do navegador Se o seu dá tela branca, problema é Resolvido agora, gente. Eu vou baixar esse aqui pelo, pelo nome, né? Aí clica aqui nesse site. É só você pesquisar é o primeiro site, Fresh.pm.br, e eu vou clicar aqui em download. Já tem um botão gigante aqui, misericórdia! E vem aquela complicação, né? Mas aqui vamos resolver. O meu computador é 64 bits, então eu vou baixar o 64.s, que é para Windows. Acho que não tem para Mac e não tem para Linux, então é só para um Windows ou Nunes. E se eu Caso for 32 bit É esse de cima, o meu 64 Vou baixar esse aqui, que é muito melhor Né, 64 Enquanto vai baixando aqui, eu recomendo você usar no Windows 10 o Microsoft EDG, que é o padrão. Ele foi feito por Windows 10. Se você tem um Windows 7, eu não sei se roda. Em versões antigas, tipo 7, no 8 eu acho que roda ainda. Mas o aplicativo mesmo do New Club Penguin não, não roda no, no Windows 7. Então se você tiver o 7, se lascou. Atualize esse computador aí, meu filho. O Windows 10 é bom. Eu tô gostando dele. Agora que chegou o 11, porque eu não quero ir pro 11. E ele baixou aqui, ó. Flash Brown 64 bits aí você clica em abrir arquivo, ele vai abrir em executar com o administrador. Ou oh, rapaz, abriu duas vezes, aí vai clicar para instalar aquilo de sempre que há criar um ícone no desktop que é a nossa área de trabalho e vai instalar. Não precisa deixar na descrição né, gente. Eu preferi baixar isso aqui por quê? porque tem um nome: Flash Brown. Ui, o que é isso, misericórdia? E eu baixei porque eu não quero mais usar o aplicativo do New Club Penguin não, do me livre. Mas o que é isso no meu computador? O que é isso que tá aparecendo na minha tela? Horrível essa tela inicial, hein? Aí eu vou digitar aqui New Club Penguin É seguro? É, gente Senão a gente expor ele no Twitter Vamos lá, lá em cima deles, tá? Ih, lá vem inglês Olha meu pai Não sei porquê Aí clica aqui em jogar Você vai ver que vai rodar vou até maximizar aqui Fazer longuinho Aí você vai ver que vai abrir E não tem anúncio, gente Isso é ótimo Porque o aplicativo do New Club Penguin Ele trava demais Precisa fechar pelo gerenciador de tarefa Isso é muito ruim Vou digitar aqui meu longuinho minha senha e já volto Após eu digitar Vou clicar em lembrar de mim nesse computador Lembrar minha senha Salvar o senha, fazer longuinho Tá rodando, gente. É bem fácil instalar. Só tô demonstrando pra vocês. Eu não vou enrolar muito, não Não precisa de muita explicação, não. Nossa, tá bem pesado. Deixa eu ver o centro, porque o centro que é o mais lagado. Dois anos de jogo e eles ainda não resolveram esse lag do centro. Mas é pra quem tá dando tela branca não tá conseguindo instalar por causa que aparece a mensagem de vírus. Você precisa desativar seu antivírus, ok? Se você quiser jogar com o aplicativo.